Olha que cidade bela, calma. Não tem ninguém. A cidade é nó. Eu não tenho ideia, mas pra vir gravar com câmera na praia, eu acho que acho que era umas 5 horas da manhã, né? Pra vir gravar com câmera na praia, são 5 horas da manhã. Eu vou entrar na pista de skate aqui que eu nunca nem entrei. Vamos entrar vou mostrar pra vocês. mostrar a nossa cidade, a cidade de Praia Grande, esta cidade com aquele pôr do sol bonito. Está estragando o pôr do sol. <risos> a gente vai mostrar um pouco da cidade hoje já tá. A gente vai lá no, no Forte Taipu que é onde tem o um exército aqui na cidade, é bem bonito lá. E depois a gente vai jogar um boliche e comer alguma coisa para mostrar pra vocês. E esta é nossa cidade! Ui, então, olha que pôr do sol bonito! Pôr do sol? Oh, ele tá nascendo, querido. Tá... Nascer, eu falei, pôr do sol. Eu não tô entrando nessa hora <risos> da vida. Eu, filmei, eu falei, falei pôr do sol. É o nascer do sol. Olha que lindo. Ah, mas puta, eu ia te falar agora. Vai <risos> matar a gente. Eu medo. Um dia você consegue O Coco, ó. o Coco fez um chuveiro Olha chuveirinha. chuveirinho chegou aqui na Fortaleza de Itaipu é o Forte Itaipu aqui no Canto do Forte em Praia Grande e aqui você, como vocês podem ver, a gente só pode entrar de carro, infelizmente o passeio você só pode chegar lá, lá em cima nos fortes como a gente tá indo de carro pra quem não sabe, o Pelé já foi soldado aqui olha que legal, aqui é espalhado um monte desses canhões pelo passeio aqui dura torno de uma hora e meia. Olha a casinha ali. Há é uma estradinha aqui. No máximo 15 carros. Eles também só sobem se tiver no mínimo 3 carros. aqui acho que era um museu. Mas pelo jeito está tudo fechado. Está tudo reformando. Aqui era para ser um museu. Olha essa vista. Olha a bandeirinha do Brasil. Estamos chegando aqui no Forte. Entramos num deles, né? Infelizmente tem três, mas ele o guia falou que a gente só vai ver um que acho que é o... Uma passagem de alguma coisa para eles carregarem os canhões, algo do tipo. Olha que do mal, parece Silent Hill. Olha essa salinha, tudo, tudo úmido. Aqui tá meio abandonado, né, galera? Acho que não entra aqui faz tempo. Olha aqui que legal. Vou entrar aqui para ver, tá tudo molhado. Putz. Olha isso. Olha isso, é excelente rio, vai ter morcego aqui, certeza que vai ter morcego. Eu tava achando que aqui era lugar de presa. Nada a ver. Olha, aqui é onde os caras carregavam os canhões. Olha que do mal isso aqui, cara. Dá para explorar tudo aqui, olha. Quem quiser fugir aqui, tiver uma invasão zumbi, já sei pra onde eu vou vim. Com certeza eu já sei pra onde eu vou vir. Aqui, ó. Carregavam os canhões aqui. Aqui, isso tem energia, né? Por que não acende as luzes? Cuidado aí, cuidado aí. Olha o morceguinho. Que bonitinho. Caraca. Vamos pra não assustar ele. Que bonitinho! Agora galera, agora a gente tá voltando que pena que a gente não pôde ir nesse museu Aqui é a Avenida Malé é uma das principais avenidas da cidade tem bastante restaurante, bares umas baladinhas é aqui onde concentra a noite da cidade Batou. O bom é que empata, ela é né? tão ruim quanto eu. Não é possível. Nossa, acertou mesmo a caneleta. Canaleta. Eu não sei como fala o nome disso. Nem eu. Merda. Eu acho que empatou. Vai errar, vai errar, ferrou. Que <risos> triste. Ele nunca vai acertar isso. Ele nunca vai acertar isso. Nunca vai acertar, acertar. isso. Não! Nossa! Eu já consegui fechar aqui, Olha o placar, olha o placar. Quem que tá ganhando? Bota de quem tá ganhando? Vai logo! Eu tô com o dedo zoado e olha o tamanho que ele tá ficando. Não tava né? Fez o strike? <risos> ele rouba, ele tira da gravação quando eu faço Olha Ai, a cara. diferença dos dedos Galera, hoje a gente veio aqui no boliche de praia grande, é cidade, né? Aliás, praia grande É o único boliche da cidade, né? Aliás, é o único shopping da cidade uma cidade pequena já vai abrir é. o shopping hein? Já Já vai Abre abrir dois? Um... Abre dois, shopping grande. Tá crescendo, hein? Tá jogando boliche. Ah, eu tô jogando boliche com dentro dos ordens e com fome. Por que que eu tô com fome? Porque a gente olha o E o rodízio fica onde? Dentro do boliche. Dentro do boliche, no mesmo lugar, ali na frente, aqui, ó. Naquele, atrás daquele vidro lá é uma delícia É rodízio que a gente vai mostrar pra vocês a, a, O boliche aqui custa R$59,90 Até as 6 horas Até as 6 da tarde e cabem 6 pessoas né Dá pra jogar até 6 pessoas Depois das 6 horas da tarde vai com R$ R$79 E o rodízio dia de semana é 26,90. Você come tipo A vontade até morrer. Não idêntico salada, mano. Tem feito de salada, um de coisa, de salada né? que você pode pegar, um monte de coisa. E a gente é vegetariano, então ovo lacto vegetariano, Boa, né? Ganha não, ganha, ah, mas você tá comendo queijo e ovos, caralho. Não. A gente é ovo lacto-vegetariano e a cidade não tem muita coisa pra gente comer. Então a gente agora opt... É, tem, mas quem, se você for vegano, traga a sua comida pra Praia Grande, porque. Então a gente optou aí numa pizzaria, que é um rodízio, junto com o boliche. E acho que é mais a nossa cara, né? Uma piccinha assim... assim. Cacete, <risos> a gente veio primeiro abrir o apetite aqui, aí depois a gente vai lá e come. Olha a entradinha. <risos> <risos> abri uma pizzaria, só tem a gente aqui. Melhor, né? Quem tem mais comida. O <risos> cara cagou o dedo todo. Uma merda. Ficou um gelinho. Uma leve desincheadinha esse pouquinho de tempo que eu coloquei. Bem pouquinho, mas <risos> eu... É pizza com gelo. Delícia, que e aguada. Consegui já fazer uma cagada com suco de laranja, né? Eu ia filmar, mas não deu tempo. A primeira mordida já foi, vamos ver a toa. A toa ainda tem um pouquinho. Tem mais que a minha. Olha a é boa essa pizza de rodízio, hein? Grande. Olha. Bonita, hein? A gente começa acima do nível, a gente pega logo logo duas pizzas cada um. Olha que bonito essa. A minha, é caramba, tá bonito. É, é. Muito bonito, é só a hora que a abobrinha eles não fazem. a faz então. abobrinha especialmente pra gente. E é isso galera, se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu galera, tchau! <tos>